O CREA Minas Entidades. O CREA Minas divulgou e homologou o edital de chamamento público 01 deste ano, na plenária realizada no dia 1 de julho. Foram aprovados 33 projetos produzidos por 33 entidades de classe registradas no Conselho. Os projetos atendem aos objetivos de incentivar o aperfeiçoamento profissional, o fortalecimento das ações de fiscalização, a divulgação das profissões abrangidas pelo sistema e do Código de Ética Profissional e Legislação da área, além da conscientização sobre a importância do registro profissional e da ART e acervo técnico. No edital 2021, está previsto o repasse de R$ 2.629.937,51 para as entidades. O presidente do Conselho Engenheiro Civil, Lúcio Fernando Borges, destaca que o intuito é o fortalecimento das entidades. Nesse chamamento desse ano agora, estamos repassando R$ 2.600.000,00 para que as entidades possam continuar a fazer o seu trabalho. Esperamos, com isso, contribuir que as nossas entidades cresçam e se fortaleçam. O valor máximo previsto para cada projeto é de R$ 90 mil. Reais. Os recursos destinados às entidades são utilizados para a realização de seminários, ciclo de palestras, trabalhos de valorização profissional, publicação de revistas, entre outras ações que contemplem assuntos relativos às profissões abrangidas pelo sistema Confea CREA. Como contrapartida, a entidade contemplada deverá divulgar, junto aos profissionais e estudantes, conteúdos específicos produzidos e editados pelo CREA Minas. O objetivo é informar e mostrar o valor da atividade finalística do sistema para a sociedade e os profissionais. A meta ou contrapartida são de 100 profissionais e 500 estudantes, que deverão ver o conteúdo por entidade, online ou presencial, durante a vigência do convênio. A entidade que preferir focar em profissionais deve atingir 200. A proporção é de cinco estudantes para um profissional. O presidente do CREA Minas lembra que desde 2018 vem trabalhando para a valorização das entidades de classe, buscando fomentar suas atividades por meio do chamamento público, em consonância com as ações do Conselho. Nos três primeiros anos de nossa gestão, repassamos 3 milhões e 600 mil às nossas entidades para que elas possam divulgar as ações do CREA Minas Gerais. O chamamento público do CREA Minas está de acordo com a Lei 13.019, de 2014, o Decreto 8.720, de 2016, e também a Resolução 1075, também de 2016, que estabelecem regras para parcerias envolvendo transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação.